Pokémon, como esse negócio fez parte da minha infância? Eu lembro de quando era criança, eu acordava mais cedo que eu conseguia para assistir na TV. Mas o tempo passou, e agora as coisas mudaram. Hoje, o novo jogo da Nintendo conseguiu acabar com qualquer experiência boa que eu teria jogando essa porra desse Scarlet and Violet. Com o passar dos anos, e com o passar do avanço das tecnologias de videogames, os jogos foram se adaptando, né, de forma com que a mira fosse mais fluida, o sistema de batalhas, de lutas, de todos os jogos em geral, e também isso não seria diferente para a franquia Pokémon, correto? É com muito pesar que eu falo que não, essa afirmação é errada, porque Pokémon, Scarlet and Violet é simplesmente uma regressão do mundo dos jogos. Os caras simplesmente conseguiram cagar com toda a história da saga de jogos de Pokémon. O que era para ser o marco de Pokémon, com a inauguração da nona geração de Pokémons, se tornou simplesmente um jogo genérico de Pokémon, todo bugado. Mas vamos lá, vamos adentrar mais a fundo nisso. Quais são os problemas do jogo, né, então? Já que eu tô aqui falando tão mal do jogo. Então eu vou deixar que você mesmo perceba com seus próprios olhos. Tá vendo? Essa é a bagunça que virou Pokémon Scarlet and Violet. Mira pouco fluida, problemas com o transporte do, nos pokémons lendários que você pilota nele Desaparecem, personagens desaparecendo, te textura carregando no meio de batalhas Batalhas sendo interrompidas por conta de pokémons selvagens que entram no meio dela E algo que era para ser bom pra fluidez de gameplay, mas que os caras falharam imensamente para tentar fazer Foi a IA dos seus pokémons Você pega os seus pokémons para eles batalharem com alguns pokémons selvagens e você capturar eles automaticamente Meio que facilitando você pegar os pokémons mas essa IA, ela não funciona muito bem. Pra falar a verdade, ela é bem bosta. O Pokémon, ele vai caçando muito lentamente porque os outros. Se ele tá muito longe do, de um Pokémon, você meio que tem que se ababar do seu Pokémon. Mostrando pra ele qual Pokémonzinho ele tem que pegar, qual outro ele tem que ir atrás. Porque ele não vai automático, né? A, a função automática meio que morre por causa disso. Você tem que sempre auxiliar o seu Pokémon. E nem se fosse simplesmente você ter um método de ensinamento pro seu Pokémon. Que ele fosse aprendendo conforme o tempo passa E aí ele já tivesse um nível muito ampliado Pra conseguir fazer isso tudo sozinho Não, é só IA que é muito bugada mesmo E os caras não conseguiram praticar um bagulho direito Tem batalhas que você tem com bichos aquáticos Por exemplo, em que você tá batalhando Com o Pokémon, ele dorme do nada E ele começa a escorregar e cai na água Cai no limbo, se você abre a sua câmera Pra tirar uma selfie no jogo Você cai pro meio do nada São vários glitches como esse que estragam a imersão E a jogabilidade de um jogo como esse Esse jogo era pra ser uma das maiores inovações da franquia Pokémon, da saga Pokémon nos jogos, porque eles iam meio que inaugurar um processo de mundo aberto, sem tela de carregamento para cidades ou para ginásios, por exemplo, e eles simplesmente conseguiram falhar muito nisso, porque eles não conseguiram renderizar a otimização do jogo para ele carregar o mapa por completo, você chega em áreas com batalhas e vão aparecendo coisas na sua tela, por exemplo, prédios não carregados spawnam do nada, e isso, cara, até vai, tá ligado, mas porra, tem coisas que atrapalham completamente a imersão. O o jogo não é injogável, mas ele é muito, muito, muito ruim. Mas bom, como eu não sou muito fã de Pokémon hoje em dia, eu não vou ter passações de pano aqui, né, pra falar alguma coisa boas do jogo. Mas eu tenho um amigo que ele é muito fã de Pokémon, e com certeza ele vai trazer um outro ponto de vista aqui tentando falar bem do jogo pra vocês. Oi oi gente, o Zuru aqui E o Gato Sapato me chamou pra esse vídeo porque Pelo meu nome já dá pra saber que eu sou muito fã De Pokémon mesmo, e eu vim falar um pouquinho Do porquê eu não considero Pokémon Scarlet e Violet tão ruim Quanto estão falando, não, eu não vou mamar A bola desse jogo, e antes de tudo Eu preciso explicar pra vocês um pouquinho do Porquê esse jogo de Pokémon não tá sendo Tão hateado quanto, sei lá, Cyberpunk 2077 e aquele GTA remasterizado esquisito E o motivo é óbvio porque é um jogo De Pokémon, pensa comigo, o Cyberpunk que todo mundo ficou esperando pelo menos mais de 10 anos por um jogo, que sempre quando ele era falado, existia um hype gigantesco em volta e o povo sempre falava muito bem. Por isso que sempre quando ele estava perto de lançar, ele era adiado uns anos depois, e isso fazia com que o público do jogo tivesse cada vez mais hype com o jogo que estava por vir. O GTA Remasterizado também sofreu com isso, porque a Rockstar estava muito tempo sem lançar um jogo de GTA, e o próximo lançamento que o povo esperava era com certeza uma coisa grandiosa, que eles tivessem trabalhando anos para fazer. E quando esse GTA capenga todo bugado e com texturas totalmente esquisitas O público também não aceitou por causa do hype gigantesco em volta E agora quando a gente olha pra Game Freak Que é a desenvolvedora do Pokémon Eles praticamente lançam um jogo de Pokémon a cada dois anos e um ano E esses jogos só são anunciados tipo um ano antes Ou alguns meses antes do lançamento Então por aí já dá pra saber que não dá pra criar um hype Suficiente pro público realmente reclamar bastante do jogo Até porque se uma geração for meio fraquinha. Daqui a uns dois anos já tá lançando um novo jogo de Pokémon e tá tudo bem. E além disso, os jogos de Pokémon não são tão conhecidos assim por criar hype. E além disso, tem meio que um movimento na comunidade de Pokémon, que a cada geração nova que lança, o povo critica bastante nos primeiros meses de lançamento, como no caso do XY. Que muita gente na época tinha considerado essa a pior geração de Pokémon já lançada, tanto por conta desse seu primeiro jogo de Pokémon pro 3DS e os gráficos não serem tão bonitos quanto o povo esperava, e por eles acharem os Pokémons da região não tão bonitos quanto os antigos. O que é um bagulho que sempre acontece quando lançam um jogo de Pokémon. E pelo incrível que pareça, de uns anos pra cá, o XY, que era considerado a pior geração, começou a ser uma das melhores gerações de Pokémon. O que é estranho, mas se você parar pra pensar, um jogo de Pokémon sempre vai ter público. Diferente de um Cyberpunk que o povo espera que seja o jogo mais inovador e incrível do mundo, Pokémon a gente só espera que seja um jogo de Pokémon. E isso faz a Game Freak, que é a empresa que desenvolve o jogo, não ligar tanto pros fãs, porque se eles fazem um jogo ruim, o povo vai comprar de qualquer jeito. E eu falo isso porque eu odiei o Pokémon Sammon por ter tirado as Megas Evoluções e ter trocado as lutas de ginásio por luta contra Pokémons Totem. Essa porra não faz nenhum sentido. Mas mesmo assim, quando lançou, eu fui lá, comprei o jogo e me diverti bastante. Porque, afinal, o jogo de Pokémon é divertido. Então, quando o Pokémon Scarlet Violet lançou cheio de bug, eu vi muita gente passando o pano pro jogo, dizendo que, tipo, ah, nem tá tão bugado assim, ainda é divertido o jogo. Pelos mesmos motivos que eu falei pra vocês. E, de fato, o Pokémon Scarlet Violet é um jogo divertido pra caramba. O jogo é bugado sim, não tem como a gente negar. Por mais que esses bugs não afetem diretamente a mecânica principal do Pokémon, que são as batalhas, eles ainda atrapalham bastante, e estragam um pouquinho da experiência de quem tá jogando, até porque a queda de performance que esse jogo tem é ridícula, e nem faz muito sentido para esse jogo ter ficado tão lerdo assim até porque já tinham lançado o Pokémon Legend de Arceus, que é um jogo muito mais bonito, e que provavelmente exige muito mais do Switch, e mesmo sendo um jogo mundo aberto, com todas as mecânicas que já tinha nos outros Pokémons, ele rodava em 60 FPS, tranquilo, agora o Pokémon Scarlet e Violet não roda nem a 30 e é muito perceptível a queda de FPS quando você tá em certas áreas do jogo sem falar nos loadings demorados os bugs de câmera o desespa o mal feito dos pokémons que só dele estarem um pouquinho longe de você ou você vira para trás o pokémon simplesmente some e outros bugs que não faz o mínimo sentido de ter num jogo querendo ou não isso prejudica bastante um jogo tanto para o público casual quanto até para o público que faz speedrun que no estado atual do jogo ele é tido como um jogo impossível de fazer speedrun porque você você pode ter feito tudo certo, mas uma tela de load um pouquinho mais lenta, ou sei lá, você cair do mapa do nada, já faz você perder tempo suficiente para ter que recomeçar a run de novo. E o que de fato me deixa triste com Pokémon Scarlet Violet é que essa é simplesmente uma das melhores gerações de Pokémon. Ela é o primeiro jogo de Pokémon sem ser remake, que tem um mundo aberto. Os Pokémons dessa geração são muito bons, principalmente os iniciais, que simplesmente eu gostei de todos, como em questão de mecânicas novas, como a estilização e o lance dos piqueniques, sem falar que esse jogo tem uma das histórias de pokémon mais legais se comparando até com o pokémon black and white, que é considerado um jogo de pokémon com a melhor história de todas. E isso até que é bem legal porque os jogos de pokémon não são conhecidos por ter uma história boa, e um jogo que tem uma história tão boa assim ser mal reconhecido por causa dos bugs, é realmente muito chato. Oi, eu sou o Zoroaki, e muito obrigado gato sapato, por ter me deixado falar um pouquinho sobre esse jogo.